Eu quero agora responder as perguntas, se as pessoas estão aí ainda, vamos ver. Olha só, o pessoal está aqui comigo, vamos às perguntinhas, depois eu continuo. Deixa aí, Luiz, não sai daí não, deixa aí. Primeiro, aquela pergunta que veio aqui do papelzinho. É, além da extensão, qual curso poderia investir antes mesmo de me formar é, que eu pudesse atuar? Bom, se você está fazendo faculdade ainda, está na graduação... O curso que eu peço, que eu falo, né, para você fazer duas coisas. Primeiro, já vai fazendo uma extensão universitária, um curso que vai te preparar para o mercado. Que hoje nós temos a extensão universitária totalmente on, é, híbrida e você pode fazer ela online e no Zoom. E depois de formado, você vem e faz as práticas no Nepuga, então super tranquilo. E é, cursos que você vai fazer, que você já pode atuar como estudante de biomedicina, farmácia, enfermagem, são cursos que não tenham procedimentos injetáveis. Todo curso que não tem procedimento injetável, você vai... Atuar, lógico, com uma supervisão de um profissional capacitado, pode ser um biomédico, um farmacêutico, um esteticista, um enfermeiro, que possa estar dando respaldo. Porque antigamente você podia atuar como esteticista, mas depois de 2003, 2013, não, 2018, que saiu a lei do esteticista, 2017 ou 2018, que saiu a lei do esteticista, a gente não pode trabalhar sem sem ter uma certificação de que você é um esteticista, então não vou falar para você que você pode é, atuar como esteticista agora sem estar formado ainda, então não pode, ou você faz um curso rápido de estética, né, uma graduação de estética, não sei se é interessante, se você já está graduando em área da saúde, não é, né, vai fazer duas graduações, ou você trabalha com a supervisão de um profissional já habilitado, que daí sim você pode estar atuando. Tá? Vamos às outras perguntinhas. Ô, Luiz, eu tô bem no centro do, da tela, é isso mesmo? Uhum. Eu preferia mais. Né? Aqui. Ah, sei. Ai, ah, gosto de mim mais aqui. <risos> Me gosto mais desse lado, tá bom? Doutora, você não está abrindo um espaço. Ah, desce que já li. Você não está só abrindo espaço e ajudando a biomedicina, mas está ajudando muito a enfermagem. Muito obrigada, Edna. Vamos para a da Gislane. Ainda bem que você não desistiu. Entrei na faculdade de biomedicina somente para atuar na área da estética. Após terminar seminário, após graduação. Que bom, Gislaine. Ainda bem. Ainda bem. Quando eu escuto isso, eu lembro daquele dia. Eu lá na, plena, na, na sala do conselho, me defendendo daquele processo administrativo, né? Que depois não virou nada. Cancelaram o meu processo. Porque aí depois foi aprovada a biomedicina cética, O processo <risos> se desprocessou. <risos> virou é pó. É Agora ele ia investigar o quê, né? Mas naquele dia eu... Fico orgulhosa que naquele dia eu falei: eu quero ajudar muitas outras pessoas que podem estar assim, como eu, atuando na estética e sendo felizes né, ganhando, não é só ganhar dinheiro, gente, é ser feliz, é fazer o que gosta, é ver a satisfação no rosto do seu paciente quando ele vê aquele, aquela testa paralisada, fala, nossa, paralisou mesmo, tô mais jovem, aquelas gordurinhas, a calça que não entrava entrando nossa, eu emagreci, nossa, minha celulite sumiu, meu marido falou que não toca com aqueles furinhos, sem né, tô sem vazinhos, não é, nossa, gente, é tão bom que, que bom! Muito obrigada, Gislaine. É assim que a gente que eu vejo que valeu a pena mesmo cada dificuldade que eu passei, cada medo que eu tive, né? Naqueles momentos de turbulência, despressurização, carro amassado, pneu furado, sem gasolina e muitas outras coisas que aconteceram, depois eu conto, senão a gente sai daqui só amanhã. Tô com fome também, pessoal que tudo com fome. É, Herbert, oi, Herbert, tudo bom? Essa vitória é de todos nós, doutora Graças a Deus, isso mesmo Muito, muito bem Isso aí, quero que vocês tomem essa vitória como de vocês também Esse dia 10, ele nunca pode ser esquecido Na vida de qualquer esteta Porque foi um dia muito mágico Um portal se abriu Pode procurar aí no Google 1010 de 10, 2010, verdade Tinha um portal aberto, eu não sabia Gente, eu não sabia Mas alguém sabia, né? E aconteceu isso. Esse sim foi para todos nós. E a gente nunca pode esquecer essa data. Para mim, a data de aniversário da biomedicina estética é essa. Natália disse... Acreditou que todo mundo... Que, acredito que todo mundo que tenta mudar algo sofre retaliações. Mas em algum momento você sempre... Mas em algum momento você sempre é recompensado pelos bons feitos. E por ser um bom profissional. Por isso devemos buscar sempre sermos melhores, parabéns doutora muito obrigada, pergunta do Vinícius. muito obrigada, quem me falou foi a Natália, muito obrigada Natália eu também penso assim, vou fazer sempre o meu melhor, não importa estão falando bem, vou continuar fazendo o meu melhor vão ter que falar bem, estão falando mal, vou fazer ainda melhor, vão ter que falar ainda mais mal, né paciência, uma hora a pessoa cansa uma hora acaba a saliva, né, Possível. de tomar água não tô cansada de falar não, viu <risos> tá? Pergunta. Qual dica a senhora dá para quem quer investir no ramo da estética? Bom, tem muitos, muitas dicas, né? Mas vamos dar uma preciosa, se assim, uma, uma dica boa. Primeiro, não gaste dinheiro comprando muitas coisas, muito investindo em espaço grande, comprando muitos equipamentos, muitas coisas que você, né, não vai usar no início foca, começa pelos injetáveis, você é esteta, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, dentista, comece com os injetáveis, comece a ganhar confiança, resultados, e aí você vai expandindo. Começa com um lugar pequeno, começa atendendo de repente num, numa clínica que não faz injetáveis, aí você coloca sua salinha de injetável, ou num co-work, hoje tem co-work de consultórios, faz, ah, uma vez na semana, duas vezes na semana, começa a fazer a clientela, e vai crescendo devagar né, não queira dar o passo marca a perna, porque você vai se apertar, às vezes você tem condições de se, se, se manter durante um, dois, três, quatro, cinco anos, às vezes não, aí quebra, desiste, faz, ah, isso aqui é uma porcaria, não tá dando dinheiro, que não sei o que tem, nananã, não, não. e nada disso, você começou errado, comece certo, eu aprendi com meu marido que é administrador, né, melhor você começar certo e crescer certo do que você começar errado e tentar corrigir no meio do caminho, não dá tá? Dá certo, ele me provou por a mais B que não dá certo. A gente tem que começar certinho e ir seguindo certinho, para a gente poder crescer com maior facilidade. E olha, que eu dei essa dica para tantas pessoas que hoje estão tão grandes. Eu vejo, eu falo: Caraca, é meu concorrente em algumas coisas sim, mas é meu aluno. Olha lá, e seguiu minha dica. Eu falei fazer assim: não é que o danado fez? Falei fazer aquele não é que fez e deu certo. Então, gente. Eu só não abri ainda uma mentoria oficial, porque eu não estou com muito tempo. Calma, vamos ver o ano que vem. Mas... Eu tenho tenho, tenho tanta, tanta visita de MEC que eu estou dando mentoria para o MEC daqui a pouco. Vencendo tudo. Nossa. Hã? Vencendo tudo. Ah, vencendo, lógico, né? Pergunta da Márcia Santos, não é você. Doutora, o que a senhora aconselha para profissionais da área? Bom, tem muitas, depende, né, Márcia, que tipo de conselho, mas se for para iniciar na carreira, nessa área, faça isso que eu acabei de falar, comece pequeno e vai crescendo. Vá para lugares que já tem espaço, já tem clientela, porque o mais difícil é você ter a clientela. Saber o procedimento, se você fizer pós-nepuga, você vai sair sabendo. É que as pessoas, um parênteses aqui, é que os alunos são muito afoitos, tá, no meio da pós Tá, no sexto, sétimo mês da pós. Ai, não aprendi nada. Nossa, eu tô insegura. Nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu preciso fazer aquilo. Nossa, eu tenho que fazer... Cadê os cursos? Cadê os cursos? Fica gastando dinheiro em curso. Fica ansioso. Para. Calma. Respira. Você tá falando para você, você tá aprendendo isso na pós? Primeiro coloca isso em prática. Em prática. Dez mil vezes. Depois de dez mil vezes, você vai se sentir seguro. Será que vocês se sentiram seguros? Quem tem carta aí? Foi fazer a primeira aula de autoescola. Já saiu seguro? Nunca pegou no carro na vida. Não sabe nem a diferença do câmbio, do acelerador, do embreagem e de nada. Não sabe nem, nem que existia carro com, com um câmbio, sei lá, automático. Né? Vai saber a primeira aula sair dirigindo? Não. E na sexta? Não. E na sétima? E na décima? Vai sair dirigindo, mas vai, saber, vai ter confiança e segurança? A maioria não. Vai ter a confiança onde? Passa lá no exame, pega a carta e vai, pega o carro e vai dirigir. Devagarinho, 20 por hora, depois 30 por hora, depois pega uma autopista, depois de um ano pega uma autopista, né? Antes de um ano, não sei se alguém pega. Pega. Tem uns que pegam, né? pega. é louco, né? Minha ex-sogra falou que quando a tinha carta, ela já era mais velha. E ela falou assim, que ela tinha que vir para Ribeirão, morava lá ver sertãozinho. Aí ela falou que ela tinha tanto medo, tanto medo, tanta paura, que ela veio pelo acostamento de Sertãozinho a Ribeirão. Fala, assim, não é mais perigoso ela no acostamento do que na pista. Fala, pois é, a mesma coisa com vocês na estética. Vocês começam a fazer as aulas, vocês ficam naquela ansiedade. Aí vocês vão lá, vocês veem eu, a Estela, o Gilberto, as RTs, a Andréia de Goiânia. Andréia, tá aí? Dá um oi as meninas, né, de a, a, a Karina de, de São Paulo, as meninas aí das unidades, não falamos de todas, né, porque eu vou ter que ter uma lista aqui, né, né? e essas aí todas, todas, todas, fazendo com a maior facilidade, vocês querem fazer com a maior facilidade, mas, gente, pergunta para elas quanto tempo levaram, levou para elas terem essa facilidade toda, não é da noite para o dia, então, gente, não é sair, querer na, sabe, dirigir uma um caminhão, porque fez a carta de autoescola, dirigiu duas, três vezes o carro e já quer dirigir um caminhão. Não é assim, gente, calma, tem que ter experiência. Então, tem que ter um tijolinho em cima do outro, então a dica que eu dou é, primeiro, não fique gastando dinheiro com 50 mil cursos, você veio para cá, tá conhecendo a minha metodologia, que é sucesso, sucesso, senão você não estaria aqui, né? você pesquisou, por isso que você veio, então você já é uma pessoa inteligente, bem sucedida, só porque já escolheu um lugar que vai te garantir é, as melhores metodologias, você veio, com calma, faça. Chega em casa, repete. Faz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Eu falo no curso do Pulga Code. Quem já fez PugaCode Code já deve ter ouvido eu falar isso lá. Que tinha dois lutadores. Tô finalizando. Tem mais uma pergunta aqui. Tem, então, essa é a dica que eu vou dar para você, tá? A Márcia e a. É, a Márcia dos Santos. Tinha dois lutadores. E essa é a dica é pra todo mundo. Dois lutadores de jiu-jitsu. E um deles lutou, por um ano, 10 mil golpes. Cada dia ele ia lá, um golpe, outro golpe, e outro golpe. Eu vou ganhar esse campeonato. 10 mil golpes, lutou. Saiu sabendo, em um ano, 10 mil golpes. O outro, em um ano... Lutou só um golpe. Mas você vai lutar só um golpe? Ah, você é bobo. Tem que saber todos os golpes, que não sei que tem. Porque daí o cara vem aqui, você faz assim, o cara vem... Enfim. Não, vou lutar só esse golpe. Lutou 10 mil vezes o mesmo golpe em um ano. E foram para a luta lá, para o campeonato. Chegou no campeonato, esse que fez 10 mil golpes, uma única vez cada golpe, mas fez 10 mil golpes, no primeiro, segundo, terceira luta foi eliminado e o outro que fez um único golpe foi até o final e virou campeão porque esse é um segredo faça um tenha um golpe mas saiba fazer muito bem este golpe para que você faça ele na sua melhor performance na sua maior maestria em qualquer ocasião porque você vai ganhar agora quem sabe muitos golpes não sabe fazer bem nenhum deles não vai ganhar uma luta, não vai conseguir se dar bem. Então, minha dica é, saiba fazer muito bem o que vocês estão aprendendo na pós. Saiam, saiam daí fazendo bem e depois o resto é consequência. Então, essa é a dica. Pegou? Pegou a dica, anotou, não vão se esquecer. Diego me pergunta... Doutora, será que um dia teremos reconhecimento injetáveis na fisioterapia dematracional? Sim, Diego, lógico, já está caminhando para isso. Logo, logo quero ver vocês fisioterapeutas todos aqui no Nepuga também, acho que não. Quero... E ó, que eu converso com lideranças da, da fisioterapia e lideranças da fisioterapia funcional. Converso já há muito tempo e vem. É que assim, a, a dinâmica do Conselho de Fisioterapia é um pouco diferente da dinâmica, por exemplo, do nosso Conselho de Biomedicina, assim como de farmácias, desculpa, assim como de enfermagem, assim como de odonto. E cada Conselho tem particularidades específicas ali. O que, que precisa de um bom projeto nas mãos de uma boa pessoa para poder defender vocês e mostrar por A mais B que vocês podem, né? Então alguém tem que comprar essa briga, ter coragem e ir lá para poder é, pedir isso para o conselho, né? Porque, gente, vocês fazem tantas outras coisas: já tem a carboxoterapia, já tem a acupuntura, já tem tantas outras coisas que a fisioterapia já faz, por que não? É, os injetáveis. Se eu não me engano, a fisioterapia até aplica toxina botulínica em contrações musculares ou spa, em paciente tem espasmo com receita médica, mas aplica. Já é um caminho, gente. Já tem uma brecha. Olha, já vi aqui mil chances. Não tá? vou falar aqui agora porque a gente vai né? parar a noite, não é, não é a minha intenção. Mas tem sim, tá? Pergunta do Guilherme. Na atual situação, onde os médicos estão tentando ter o monopólio da estética, que em ênfases, fazendo menções de que os profissionais não possuem aptidão para realizar esse tipo de procedimentos, mas sabemos que é tudo um comércio. O que você espera daqui para frente? Você acha que vamos perder essa habilitação? Guilherme, você tá aqui com a gente ainda? Responde aí, você é biomédico, qual é a tua profissão? Olha, gente, eu não, não sou a... a, a din, como que é? A Diná? Aquele... Mãe a, de Ná. a mãe Diná. Eu sou a mãe da Biomedicina 7, Eu sou a mãe Diná, tá? Espero que não, né? Não é, não é algo que eu acho muito difícil retroceder, a gente perder. Mas também Brasil, a gente não pode, né... Às vezes você fala uma coisa e acontece no dia seguinte. Eles vão continuar tentando, mas eu acho que já tem tantos anos, já são 12 anos, é uma década, e o que, que eu penso, não só eu, Ana Carolina, mas ouvindo outras pessoas, juízes, eu tenho colegas juízes, eu tenho amigos juízes, eu tenho juízes na família, eu tenho médicos na família, eu tenho pessoas conhecidas, né, de a área, né, e conversando com essas pessoas. A gente acha que, assim, é um pouco difícil retroceder pelo tamanho que esse mercado virou. Olha só, nós temos todos os profissionais já formados. Só o Nepuga formou mais de 60 mil. De 60 mil. Todos os profissionais já investiram na área. Todos os profissionais já abriram suas clínicas, seus consultórios. Então, eles têm um, um negócio ativo para o governo também. Eles pagam seus impostos. Eles, o governo tem um interesse nessa, nesses empresários. Já pensou fechar essas empresas... Mais de 60 mil empresas, quanto mais, quantos mil funcionários né, fora das, dessas empresas, desempregados por aí? Além disso, a indústria da estética, vamos pegar só a indústria de preenchedores? Não vamos falar de toxina, de equipamentos, de lasers de nada, só preenchedores. Quanto que essas indústrias de preenchedores vendem para os não médicos? Não gosto dessa terminologia, tá gente? Mas para os não médicos, como eles adoram falar, quanto que eles vendem? vendem muito, muito. Tem empresa que só vende para biomédico, farmacêutico, enfermeiro, e dentista. Nem vende mais para médico. Quando eu fiz o levantamento para a biomedicina estética lá em 2010, eram 6 mil dermatologistas para uma biomédica esteta. Hoje, quantos mil dermatologistas para quantos estetas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas e biólogos nós temos? Vamos fazer essa conta? Quem aceita o desafio? de me ajudar a pesquisar quantos mil dermatologistas nós temos versus quantos estetas, vamos falar, uma classe só, biomedicina, farmácia, enfermagem, biologia, odontologia, né, e fisioterapia. Quantos estetas para um, esses dermatologistas? Se, olha, se eu não estiver doida, vai dar quase que 100 estetas para um dermatologista. Ou se não der mais, tá? Então, gente, não é... Não acho que vai retroceder. Mas estamos lá com os processos caminhando, cabeça de juiz, é igual, é igual bumbum de criança, a gente não sabe o que, que sai da cabeça, não é? A gente não sabe. Mas essa canetada vai ser bem pesadinha se algum juiz comprar essa briga, né? É bem pesadinha, porque vai estar mexendo com quantas classes. Se nós fizemos o que fizemos no ato médico, a gente não é capaz de fazer agora pela estética? Pela saúde estética? Você não vai sair do conforto da tua casa? Você não vai sair do teu sofrazinho da onde você está me assistindo agora? Da tua da tua caminha aí? E ir até Brasília, fazer um reboliço lá se alguma coisa acontecer? Quantos? Será que a Ana Carolina Puga está sozinha como estava lá atrás agora? Ou a gente tem um exército para ir, irmos juntos atrás disso? Então, vão dormir com esse pensamento. Se precisar, eu vou chamar meus, meu exército. Chamo sim. E quero vocês lá, não só esses que estão aqui na live, não, viu? Muitos mais, quero todo mundo lá, não quero meu telefone aqui pipocando. o que eu faço, anda que eu faço. Vamos para Brasília, vamos lá, vamos, vamos quebrar tudo. Não é? Vamos quebrar tudo, vamos quebrar no bom sentido. Ah, gente, eu não sou vândala não, tá? Pelo amor de Deus. Não quebra nem ovo, né? é a casquinha do ovo, a gente quebra aqui. Mas é, vamos para cima, vamos fazer o nosso melhor. E se o nosso melhor for defender a nossa posição, nossa classe, por que não? Próximo slide, Luiz. Por que não? E hoje aqui, é olha, 2022, fui numa turma que eu fui aqui recentemente, aqui em Ribeirão Preto, né, numa das nossas aulas, tem mais um? Passei voando os slides e essa premiação que eu recebi, sexta-feira, fiquei muito feliz muito feliz de reencontrar essas pessoas lá. E ainda, ainda outro, outro dia, né? Pra gente continuar conversando. Mas ainda, vou, vou fazer. Vou fazer. Vou continuar a história. Calma, eu parei na habilitação, né? Falei que foi lá na aprovação da habilitação. Aprovou. Tá, depois tem outras, outras, outros acontecimentos no decorrer. né Mas não vou contar hoje. Vou deixar pra gente contar num um outro encontro. Já marquei aqui até onde eu fui na minha história. E as outras... Né? Porque, olha, eu vou te falar, gente, eu tinha feito aqui, ó, várias fichinhas. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Nossa, gente, eu já comi lanche na 25 de março, no McDonald's, da 25 de março, com uma esteticista biomédica. Fui lá, tive que ir lá na 25, comer lanche com ela. Tá aqui, ó, na minha história. E ela falou mal pra caramba, eu saí de lá arrasada. Quase que eu vomitei o lanche do McDonald's. Tão mal que eu fiquei, tanta dor de cabeça. Que ela falou: tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. E depois aconteceu quando, quando aconteceu a habilitação? Eu estava no conselho para registrar que ela era estética, esteticista já há 20 anos e eu não queria de jeito nenhum que a biomedicina entrasse. Bom, outras histórias. Muitas coisas, ó, tem muita história aqui, tá, gente? Nossa, muita coisa que aconteceu. Pelo menos até, até a plenária eu contei, bonitinho. Tá? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? Acho que foi uma coisa diferente que pediram pra eu fazer. Eu falei, vou fazer. Vamos lá, né? Preparei isso aqui voltando de São Paulo ontem. Esse meu roteirinho, que eu nem consigo cumprir ele inteiro, porque tem muita história, né? Não dá. E aí a gente vai fazer novamente uma noite desta aqui. Mas eu vou trazer um sofá, uma coberta. Vou ficar no sofá, igual vocês estão aí no sofá, tá? Vou ficar também deitadinha no sofá, me filmando, e aí a gente conver... tricotando. Porque, né, vocês estão aí tudo aí no conforto, eu tô aqui um pouco com fome, mas valeu a pena. Muito obrigada, se você gostou dessa minha... nosso bate-papo aqui, não é uma aula nem nada, mas um pouquinho de história, né? Nepuga também é cultura, cultura da biomedicina estética. Então a gente tá aqui para isso, para poder mantê-lo dentro dessa desse espírito que é a estética, a saúde estética, né, para todos nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, dentistas. E olha o que eu falo na ordem, eu falo na ordem que apareceu, biomédicos, 2010, farmacêuticos, 2014, enfermeiros, 2016, dentistas, 2019, 18 para 19, mas habilitação é 19, a resolução. Biólogos 2020. Essa é a ordem, né? Quem vai ser o próximo? Próximo fisioterapia. Fisioterapia é a próxima e a, a ganhar os injetáveis como procedimentos estéticos. Gente, ó, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite. Faça um print aqui, ó. Eu comecei a te ficar adeuzinha aqui agora. Três a gente ficar aqui. Isso. E a gente se vê na próxima. Talvez semana que vem, não sei. Vou deixar uma pesquisinha lá no meu Instagram. Vai depender da interação de vocês. Se vocês estiverem muito animados, inteirando, eu venho aqui na próxima semana. Uma vez por semana, quem sabe, né? Mas vale a pena. Agora, se vocês não estiverem animado, eu vou fazer outra coisa, né? Vou estudar, assistir séries, sei lá o okay. quê. Tô brincando. Quero vir aqui conversar com vocês, tá? Um beijo e vejo vocês lá no Instagram. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. E um feliz dia 10, 10 de 2010 para todos vocês. Aliás, um feliz dia 10, 10 de 2022, tá? Parabéns para você, que é biomédico esteta, enfermeiro, farmacêutico, enfermeiro, dentista e biólogo esteta. Todos vocês fazem aniversário, podem comemorar essa data também.